Pessoal, boa tarde. Boa tarde mais uma vez. Né? É, meu nome é Rafael, sou coordenador, é, coordenador de eixo do ITEGO, Padre Antônio Verme de Palmeiras de Goiás. E hoje estamos aqui para apresentar a vocês o nosso projeto que está sendo desenvolvido no município de Palmeiras de Goiás. Aqui do la meu lado esquerdo está a professora Tainara, intérprete de Libra, ela ministra o curso de Libras para a gente e vai fazer a interpretação em Libras para é, o público. Do meu lado direito está a, a Joyce, que ela é técnica é, do laboratório biotec, zootecnista, e ela vai falar com propriedade a parte técnica do nosso projeto. Bom, para começar, é, antes de estar tá falando para vocês sobre o projeto, Preciso falar para vocês como surgiu o projeto. É, em São Luís Montes Belos, a gente tem o Biotec, que é um laboratório da Universidade Estadual de Goiás, e dentro do laboratório existe o Colégio Tecnológico APL Lácteo, que é o arranjo produtivo do leite, que faz é, a gestão e o auxílio aos produtores rurais da região de São Luís Montes Belos para impulsionar a cadeia leiteira. E dentro desse, desse colégio tecnológico é desenvolvido vários projetos é, do biotec e dentro desses projetos tem a fertilização in vitro. E através dessa fertilização in vitro e vendo que muitos produtores rurais de Palmeiras e região não têm condição de levar o um melhoramento genético até, o, até as suas propriedades, escrevemos o projeto e vamos estar levando a famílias da agricultura familiar, a pequenos produtores, a transferência de embrião, que é isso, a tecnologia voltada para a reprodução animal. Então, essa tecnologia, ela é voltada para o pequeno produtor, onde, através da parceria com a Prefeitura Municipal, nós, é, Colégio Tecnológico, são Luiz Montes Belos, Biotech, Universidade Estadual e o através da SEDI. Vamos selecionar 20 produtores rurais de Palmeiras de Goiás e vamos oferecer de forma gratuita é, vamos oferecer de forma gratuita esse, essa tecnologia de transferência de embriões. Então, como eu falei, nós vamos selecionar 20 produtores rurais lá no município de Palmeiras, em todas as regiões do município de Palmeiras. E esses 20 produtores rurais, após serem selecionados, vamos estar é, orientando eles e doando de forma gratuita 3 embriões. E desses 3 embriões, provavelmente vai sair preenche e vai ter o acompanhamento para que daqui 3 anos, 2 anos e meio, já tenha um, um animal já na fase de produção de leite. Então, esse, esse embrião ele é sexado, sexo feminino e também da genética pura de leite. Então, nós vamos difundir a tecnologia visando a produtividade da pecuária da região. Palmeiras de Goiás, região, até no estado de Goiás, nós temos muitos produtores de leite, mas alguns é de pequeno proporção, pequenas propriedades, que ainda não conhecem essa tecnologia, não conhece ainda o melhoramento genético. Então, nós vamos dar essa possibilidade a eles a conhecer essa tecnologia. Mas, para que ele tenha acesso a essa tecnologia, para que ele seja contemplado, é, fa fazer parte do projeto, existe alguns critérios, para que ele consiga alcançar esse projeto. Um dos critérios é ter as receptoras, o que seriam essas receptoras? É, na, na reprodução animal, a gente tem a reprodução in vitro também, e a gente fala, tem barriga de aluguel, né? as mulheres que é barriga de aluguel. No caso é, das vacas, a gente chama de receptoras, ela que vai receber o, o embrião e vai gerar esse embrião. Então, as receptoras, elas têm que ser livres de doenças, desde carrapatos, é, outras é, doenças e a mais principal, tuberculose ou brucelose. São doenças muito graves que elas é, já, já estão radicadas aqui no Goiás, no Brasil, mas que acomete o rebanho e pode zimar todo o rebanho. Então, é protocolo da agrodefesa, é proto protocolo do mapa que essas, esses animais eles têm que ser imunes a essas doenças. Então, também para receber o, o embrião, elas também têm que ser imunes a essas doenças. Outra situação é que a receptora ela tem que ter um porte físico adequado para receber porque não adianta a gente colocar um embrião de uma outra raça em um animal que não comporte, que não vai ter condições de gerar esse, esse embrião. Então, tem que ser um animal que tem que ter um porte físico de 12 a 13 arrobas. Tem uma vitalidade muito boa. As estruturas do curral, ela tem que ser uma estrutura mínima para dar segurança ao técnico que vai fazer essa transferência e também... É, que dê também um, um bem-estar ao animal, porque quanto mais o animal estiver estressado, mais há a probabilidade de dar uma rejeição a, ao embrião, de expulsar o embrião. Disponibilidade de, de alimento. O, o, o produtor ele tem que ter a condição e tem que comprovar que vai ter disponibilidade de alimento, desde a gestação da receptora, ao ganhar esse, é, essa bezerra, ao parir essa bezerra e até ela pegar a sua maturidade e começar a, a produzir leite. Porque não adianta a gente é, é, implantar tecnologia a pessoas que não têm condições, porque a genética sozinha ela não anda. Tem que estar acompanhada do físico, meio, o meio ambiente, ele vai propiciar que realmente a gente chega no nosso resultado, certo? Então, se não tiver é, é, condições de alimento, esse animal ele não vai produzir. Então, a gente vai selecionar o, o produtor que tenha como comprovar que esse animal vai ter uma boa disponibilidade de alimento. Outro, outro critério é que as receptoras elas tenham que estar tá no primeiro cio ou é, no mínimo, não pode, é, no mínimo, tem que ter a primeira cria. Ultrapassou, se tiver duas, três ou mais cria, ela não tem condições de receber esse embrião. Por quê? Há uma probabilidade muito grande da rejeição em vacas, já que tenha já mais de uma cria. Porque ela vai criar anticorpos, e esse anticorpos, ele pode expulsar o embrião. Porque a gente sabe que o embrião é um... um o meio, né, um ser estranho que não é dela, então ela vai ser implantado nela. Então, quanto mais é, é, cria ela vai ter, ela vai criar anticorpos e isso pode é, atrapalhar e aumentar a, a possibilidade de uma rejeição. Então, o Biotec, né, o laboratório é, vinculado à Universidade Estadual de Goiás e o Cotec Látio, vinculado ao Itego, o ITEC, o Padre Antônio Verme de Palmeiras, ele facilita o acesso aos pequenos produtores a embriões com genética superior. Como eu falei para vocês, esses pequenos produtores, um é que eles talvez não conheçam a genética e outros é que eles não têm esse acesso hoje em dia. Então, esse projeto, ele é social, ele vai levar ao pequeno produtor rural a condição de, de receber esse, esse, esse projeto, receber essa transferência de embrião e possivelmente daqui 3, 2 anos e meio, quando esse, esse animal já estiver produzindo, ele começa a investir na sua propriedade, começa a deixar de ser apenas um tirador de leite e passa a ser um produtor de leite. Então, é, é muito interessante quando aumenta a produção de bezerros e descendentes de vacas. Então, quando a gente fala em inseminação artificial, a gente consegue ter uma prenhez por ano. Quando a gente fala em transferência de embriões, a gente tem, em média, é, mais ou menos 20 preenches ao ano. E quando a gente faz o PIV, né, que é a produção em vitro, ela tem de dois a três prenhez por aspiração. E ainda a gente faz é, uma aspiração a 14 dias. Então, de 14 em 14 dias a gente vai fazer uma aspiração naquela vaca, naquela bezerra. E o que é interessante é após os 60 dias de vida daquela bezerra, a gente já pode fazer a primeira aspiração. E após, a gente leva esse esse ovo esse óvulo para o laboratório e lá ele vai passar por indução de hormônios para maturar esse óvulo. Então, um animal com 60 dias de vida, ele já pode produzir o ócio. Então, quais são esses benefícios é, do nosso projeto? Então, ele vai trazer melhoramento genético para o rebanho, aumento na proporção de nascimentos de fêmeas, porque é, esse projeto nosso, ele é sexado. Então, vai, vai, vai ser fêmeas. Lógico que a probabilidade, da probabilidade da macho, dá, mas aquele animal que nascer macho, ele vai ser, o, o produtor ele vai ser beneficiado por outro embrião é, sexado de fêmea. Maior produtividade de leite é, em relação à vaca e ano e o aumento da renda com atividade. Então o foco nosso também é aumentar a renda daquele produtor, daquele pequeno produtor, porque hoje em dia... O, o produtor ele tira em média 40 litros de leite com 8 vacas então ele pode tirar 40 litros de leite com apenas uma vaca então qual que é a necessidade da fazenda qual que é o objetivo que deseja alcançar e qual que é o intervalo de tempo, então a necessidade da fazenda é de é, é fazer uso a novas tecnologias, ao aprimoramento genético e o menor intervalo de tempo é três anos. Três anos ele vai, já vai ter o produto, ele já vai ter o animal se reproduzindo, o animal produzindo leite. Vou passar aqui para a minha colega a Joyce, ela é técnica do laboratório Biotech e ela vai explicar como é o, pra, o processo da fertilização in vitro nos animais e como são feitos e os equipamentos que tem no Biotec. Dando continuidade à palestra, é, eu vou falar agora sobre as receptoras. É, o sucesso da fertilização in vitro vai depender principalmente da sanidade: se esses animais eles estão livres de qualquer tipo de doença, se eles estão vacinados. Vai depender também da nutrição: se eles estão recebendo alimento, a alimentação deles está suprindo a exigência deles, a exigência animal deles. A exigência de nutrientes, porque se ele não está conseguindo nem se manter, como que ele vai manter o embrião? É, o bem-estar, ele tem que ter um clima, um conforto climático, porque o animal em estresse térmico, ele não consegue é, emprenhar. E o estado corporal dele, que tem que ser a fêmea, a receptora, ela tem que ter de 3 a 3,5 de score corporal. E animais novos, primíporas ou novilhas, que são os animais que estão mais aptos para receber esse embrião. Então, eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura do laboratório Biotech. Essa daqui é a estrutura do laboratório, onde a gente realiza os trabalhos e a produção de embrião, processamento de sêmen, avaliações de exame andrológico. E a estrutura? Como foi falado, nós precisamos de um curral, um curral que tenha um tronco para que, que ele possa ter proteção do animal e proteção do técnico que está manipulando o animal. Primeiramente, a gente vai limpar a vulva da vaca com papel toalha e álcool. Depois a gente aplica uma anestesia e nós começamos a fazer a aspiração utilizando o um equipamento de ultrassonografia e um equipamento de sonda. Essa sonda, através da pressão positiva, aspira os ossos que estão no ovário do animal. Depois nós passamos para a visualização dos oóstos. Através de uma lupa a gente vai verificar é, os ossos que vai fazer o rastreamento. Esses daqui são os equipamentos que nós temos que utilizar. Nós temos um banho-maria que tem que ficar na temperatura de 37 graus Celsius. Nós temos uma estufa que é para manter e estabilizar os meios de FIV, de fertilização in vitro e de maturação in vitro e cultivo in vitro. Temos uma placa aquecedora para manter a placa pétrea aquecida e manter os ossos como se estivesse dentro do útero do ovário do animal. Aqui é um fluxo laminar para evitar a contaminação. O gameta feminino, ele é muito frágil e ele se contamina muito fácil. O fluxo, é, ele serve como uma saída de ar para evitar as contaminações nesses óstos. A gente utiliza esse equipamento de banho-maria menor para descongelamento de sêmen. Essa é a centrífica utilizada com percol gradiente no momento de separar os espermatozoides mortos dos vivos para fazer a fertilização in vitro. E essa é a estufa, onde a gente coloca todas as placas com os meios para poder desenvolver o embrião. Esses daqui são todos os equipamentos, o um momento onde está fazendo a coleta dos óvulos a campo. E esse daqui é o aparelho de ultrassonografia, onde a gente tem os ossos, A gente aspira onde está aquele círculo vermelho, a gente aspira aquelas bolinhas, daí a gente pega os ossos através dessa pulsão positiva. Essa daqui é mais uma imagem mostrando como funciona essa aspiração. E esse daqui, depois da aspiração, é o líquido folicular. É onde estão os ossos. Depois a gente passa para o próximo passo, que é a lavagem desses ossos. Eles estão com sangue, porque após a aspiração, a gente aspira, tem uns vasinhos sanguíneos que traz o sangue junto. A gente precisa lavar para tirar toda a contaminação. Esse é o equipamento utilizado no momento. A placa aquecedora é uma lupa. E agora a gente vai fazer o rastreamento. Nesse momento a gente já aspirou os ossos e a gente vai verificar quais são eles. Onde está circulado de vermelho estão os ossos. A gente coleta esses ossos e coloca eles numa placa de petre. Após isso a gente vai fazer uma lavagem tirando todo todo o sangue que pode contaminar. Esses daqui são os óvulos, que são os gametas femininos. Nós temos os, os grau 1, grau 2, o grau 3, desnudo e também nós temos os... Des... Aí Ai, Ai, a gente vai selecionar o grau 1 e o grau 2. Essa daqui é a primeira fase da fertilização in vitro, da produção de embriões, onde tem a maturação in vitro. Aqui nós temos os oostos... É em maturação incompleta e, de, após 24 horas, eles expandem as células do cúmulos e essas células do cúmulos tem todo um processo bioquímico para acontecer a fecundação. Essa daqui é a fecundação in vitro. Nesse momento, a gente identifica as placas com o nome da vaca e qual o sêmen a gente vai utilizar. Separa o percol. No percol, a gente vai fazer a separação dos espermatozoides mortos com os vivos para poder colocar eles na gota. Faz a lavagem dos ossos no meio de lavagem, no meio FIV, de duas gotas cada. E após a gente trocar eles de gota nos meios, a gente vai passar, pegar os, os espermatozoides do gradiente, colocar no meio CAP, que o CAP vai fazer a capacitação do espermatozoide para fecundar o óvulo. Onde ele vai receber todo o material que ele precisa é, hormonal para fazer a fecundação. Essas são as placas de FIV. Depois a gente colocou na, na estufa, ficou por 24 horas e aí a gente te, tem a fecundação. Depois da fecundação a gente observa no D3 e no D5 a clivagem. A clivagem é a divisão das células. A partir da divisão das células nós temos a mora, os blastócitos e depois os embriões. Essa imagem, do, a terceira imagem é a imagem de, dos embriões. Depois a gente coloca todas as fases que a gente fez, maturação, fertilização e cultivo dentro da estufa, é semelhante ao útero do animal e tem toda a temperatura adequada com a do animal. Esses daqui são bezerros é, provenientes de embriões e após, o embrião depois da gestação. As receptoras. No D7, a gente vai fazer a transferência para a vaca ou o congelamento desses embriões. É, a gente faz um protocolo nas vacas hormonal para que ela possa estar no mesmo período que o embrião, que é o D7. A gente induz uma ovulação e a partir desse, dessa data a gente é, transfere o embrião. Bom, pessoal, os resultados que a gente espera é a ocorrência da melhoria genética no, no, no rebanho, a maxização da produção, é, o maior retorno financeiro para o produtor rural, promo, é, promovendo o desenvolvimento econômico no município da região e assim a cadeia leiteira da região e também a difusão da tecnologia. A gente tem essa tecnologia, essa biotecnologia lá no biotech. E o ITEG vem para difundir essa tecnologia, para levar essa tecnologia até a população. Essa tecnologia ela não pode ficar só no laboratório, ela tem que, ser, ela tem que servir para a sociedade. E isso é a intenção nossa, é a intenção do, do laboratório. A Joyce agora vai passar para vocês fazer é, uma demonstração de como ela faz o descongelamento do sêmen. Primeiramente, eu vou fazer bem rápido, porque eu, eu, eu não posso deixar o semi, senão ele morre. E eu vou fazer e depois eu explico para vocês. Essa daqui é uma palheta de sêmen, nela contém 10 milhões de sêmen, é uma palheta de 0,5 ml. A gente identifica ela com o nome do touro, a data que foi congelada e também é, a raça, no caso, esse daqui é um holandês. Então, esse daqui é o equipamento que eu havia falado, que a gente descongela o sêmen para fazer a FIB. Ele é um equipamento automático. Esse daqui é o microscópio que a gente utiliza para fazer a avaliação de semi-espermiograma é, para exame andrológico. E esse daqui é o eletroejaculador, que é introduzido no reto do animal para estimular a ejaculação na hora da coleta, para a gente poder fazer avaliações de exame andrológico. Mas esse daqui é um dos métodos. Nós temos três métodos. Nós também temos o método da vagina artificial, utilizando a boneca, manequim e nós também temos a mão através de massagem, a gente introduz a mão no reto do animal, massageia as glândulas para estimular a ejaculação. Esses são os três métodos de coleta que nós temos é, de sêmen bovino. Lá na Fazenda Escola, no Biotec, nós utilizamos o método de eletro para fazer os exames andrológicos e congelamento de sêmen. Pessoal, então essa é a apresentação do nosso projeto. Aqui fica o nosso contato. Quem tiver interesse em participar, em, em contribuir para o nosso projeto, está à disposição. E agora a gente abre o espaço para vocês é, darem a contribuição de vocês, fazerem perguntas, tirar as dúvidas de vocês. Então a gente quer esse momento de bate-papo com vocês. trabalha na área do gado leiteiro, vai ter acesso a esse, esse programa seu ou, ou ele é restrito? Carmen, eu não entendi. Eu queria saber se qualquer produtor, qualquer produtor rural ele vai ter acesso a esse programa ou ele vai ser restrito ou não? Bom, Carmen, e para que o produtor ele participe do nosso, do nosso projeto, ele tem que atender a alguns critérios, né? até porque para que ele consiga é, é, ter condições e o projeto ter um resultado favorável. Né? Então um dos critérios é ter disponibilidade de alimento. O, o gado, o animal, ele tem que ter disponibilidade desde sua fase de gestação até o animal, né? a cria já estiver se produzindo leite. As receptoras, que são as barrigas de aluguel, ela tem é, que ser livre de doenças é, tuberculose, brucelose. Então tem que ter uma estrutura mínima de curral, que é uma área coberta, um tronco. Se não tiver tronco, que tenha pelo menos um brete, que seja simples para que dê segurança ao técnico que vai. É, fazer, manipular o animal e também que dê segurança também para o animal. Então, tem alguns critérios que ele precisa atender para participar do nosso projeto. Ah, tá ok. Esse, esse projeto, ele tá, como ele está sendo divulgado para que os agricultores possam né, chegar até ele? Está tendo divulgação? Vai ser iniciado? Como que está sendo? Bom, o lançamento o lançamento do projeto foi na, na, na exposição agropecuária, né, na, no mês de julho. Nós fizemos o lançamento, nós fizemos uma palestra para os pequenos produtores rurais, alguns oriundos daquele projeto balde cheio do SENAR, né, um, um projeto em parceria com a prefeitura e o SENAR, que prepara o alimento para o gato. Então, muitos desses produtores que estão aptos vão vir já desse projeto né? E outro meio que a gente está é, fazendo a divulgação e buscando ele é a rádio de, né, em Palmeiras, porque os produtores rurais ouvem mais a rádio de Palmeiras e também, tanto eu mas o, eu e o Fábio, que é o coordenador de DIT, estamos visitando as propriedades de Palmeiras para convidá-los a participar. Lógico, aqueles que têm uma estrutura mínima para participar, a gente está convidando eles para conhecer o projeto. É, pelo projeto apresentado, vai ser um ótimo projeto para quem está à espera de o aumento financeiro, né? Porque ganhar três embriões gratuito, o que você expôs aí, né? É muito bom para quem está nesse momento trabalhando com espécies. Vocês estão de parabéns. Isso é um incentivo, né? Esses três embriões, logicamente, desses três embriões vai surgir uma prenhez e é um incentivo para que mais na frente ele se torne um produtor realmente de leite. Meu nome é Henrique, eu sou médico veterinário e eu queria saber se a genética desses embriões vai vir de dentro da propriedade ou do laboratório de vocês? Essa genética vai vir do laboratório, a gente vai ter uma vaca, doadora, girorando, e o sêmen vai ser de holandês. Ah, e após essa, essa transferência, vai ter um acompanhamento? Vai. Porque a gente sabe que um dos grandes problemas também após o nascimento da bezerra, se ela não tiver um tratamento adequado também, ela não tem um futuro. Né? A gente vai acompanhar os produtores após o nascimento também, até esse bezerro se estabelecer, essa bezerra. E só se restringe ao, a região de Palmeiras? Sim. Esse projeto, ele é um projeto piloto lá em Palmeiras, né, mas a gente já está captando a parceria de outras prefeituras também, para a gente, após o sucesso desse projeto lá em Palmeiras, a gente estender para outros municípios também. Então o custeio dele vai ser através da prefeitura? O custeio é prefeitura, itego e Biotec. Então, então, é uma junção dos três, dos três órgãos para estar tá, é, fazendo o custeio desse projeto. Então, tem tão interesse do município também em adequar o projeto, né? Não, Nesse caso, sim, que o município se colocou à disposição. Mas, quando o município não, não tem interesse, vai biotec e teco. E a última pergunta é a, o exame negativo de brucelose, e tuberculose, só das receptoras ou do rebanho todo? Nesse caso, nós exigimos só da receptora, porque nós fazemos o exame, tá? E ele, se ele quiser fazer o exame para testar, para ver como que tá o rebanho dele, ele pode fazer. Mas no ato a gente faz o exame e se der positivo, ele tem que descartar o animal, né? Porque é protocolo da, da, da agrodefesa, do mapa, que se caso o animal tenha essa doença, esse animal tem que ser sacrificado. Então, parabéns pelo projeto, eu acho que é alternativas que aparecem para melhorar a vida do homem, porque só aparece problema, né? É, a área comercial do leite é muito estável, então acho que o projeto assim só vem melhorar mesmo. Pessoal, tem mais alguma consideração, mais alguma pergunta? Olá, boa tarde. Meu nome é Vânia, sou do Intego de Prongatu, Goiás. É, eu perdi a, parte, a primeira parte do, da sua palestra, mas assim, talvez alguém aqui tenha perguntado e você tenha respondido, mas devido ao barulho eu não entendi. Eu gostaria de saber se esses embriões, eles são é, fornecidos através de doação ou vocês têm um fornecedor que está sempre fornecendo para vocês? Não, é, esse embrião ele é produzido lá no laboratório, no biotech lá em São Luís Montes Belos. Ele, a gente faz a, a coleta, faz a aspiração de uma vaca de puro sangue e também faz a, a, a coleta de um, de um semi, de um touro, que já lá, né, esse touro é da, da, da universidade, né, lá do laboratório, a gente tem esse, esse, esse rebanho lá para fazer essa coleta e no laboratório faz essa fertilização in vitro e esse embrião ele chega ao produtor de forma gratuita, porque tudo que é, é, é dado pelo ITEGO à população, ela tem que chegar à população de forma gratuita. Esses embriões, no caso, chega de forma gratuita, é, são 20 embriões, né? Mas o produtor que não está participando desse projeto, ele pode fazer a aquisição desse embrião, né? Na verdade, são 60 embriões, né? Que cada, cada produtor ele vai receber 3 embriões, então dá um total de 60 embriões. Mas aqueles produtores que estão tá em médio e grande porte, que não, não conseguiu atingir né, os, os critérios para participar do, do programa, ele pode sim é, fazer aquisição desse embrion, desses embriões através do biotech através, através da fundação, a Funtec, que é a Fundação de Teresópolis, que é uma fundação que a Universidade Estadual de Goiás contratou para fazer a gestão do biotec, que é a gestão financeira. Eles fazem a comercialização desse, desse, desses embriões lá. Mas dentro do nosso projeto, esse embrião ele tem que chegar gratuito ao produtor rural. Então, além daqueles critérios que o produtor precisa de ter de estrutura mínima e também do animal... Existe também, então, um critério socioeconômico para o produtor receber esse embrião? Sim, ele, ele tem que ser pequeno produtor, então, da agricultura familiar. Mas muita gente, quando a gente foi lançar, fazer o lançamento... É, lá na pecuária de Palmeiras, na, é, na exposição agropecuária, a gente falou que tem que ser oriundo da agricultura familiar. Muita gente falou assim, nossa, mas é, são pequenos produtores subsistência. Eles entendem que a agricultura familiar hoje em dia é aquele pequeno produtor que tem uma vaca ou três vacas para tirar. Não, pequeno produtor, a agricultura familiar é aquele, aquele produtor rural que é, tira do seu, do, do seu sustento, o seu sustento sai da sua propriedade, aquele produtor que tem é, os trabalhadores na sua propriedade, oriundo da sua família, mas assim que tem a condição de, de, de, de adentrar ao projeto, de ter disponibilidade de alimento, de é, receber esse embrião e cuidar futuramente dessas prenhes, dessas crias, desse rebanho que vai originar desse projeto tá é esse projeto você falou que é do itego padre verme lá de palmeiras né o que o que, que seria assim esse projeto dentro da do ite o que, que seria esse Itego que você falou que o pessoal vai receber de forma gratuita né teria como você explicar um pouco melhor Bom, é a rede tego é é uma rede de institutos tecnológicos de goiás onde leva para a sociedade cursos de qualificação profissional, seja ele de forma técnica de nível médio ou de é, formação é, é, de capacitação e qualificação profissional e também formação superior tecnológica. Além disso, tem os desenvolvimentos... É, Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia Os ITEGS impulsionam o setor produtivo a se desenvolver as tecnologias e inovações Então esse projeto ele vem dentro do, do escopo de tecnologia e de inovação Que os ITEGS têm para impulsionar o setor produtivo E levando em consideração que Palmeiras, a região de Palmeiras, o estado de Goiás O setor produtivo mais destacado é o agronegócio Então a gente quer impulsionar o agronegócio com esse projeto Consegui responder a sua pergunta? Pessoal, mais alguém? Só tem 10 minutos. Pessoal, então, muito obrigado pela presença de vocês. É, eu gostaria de convidar quem ainda não conheceu os projetos da Rede Tego. A gente está aqui nas bancadas da Rede Tego. Por favor, todo mundo vai lá conhecer nosso projeto. Além desse projeto de transferência de embrião, a gente tem o projeto de Fisiogame, que também é do ITEG de Palmeiras, o ITEG Padre Antônio Verme, onde, é o, prof... onde o professor Francinei está criando um game para auxiliar o tratamento fisiológico de fisioterapia então ele não vai substituir o fisioterapeuta mas sim vai ser uma ferramenta para ajudar a ele no tratamento nós temos o game do pessoal lá do Real Conquista que auxilia na busca na prevenção ao suicídio à depressão é um projeto muito interessante temos a Rádio tem as startups da rede Tego, então convido a todos para conhecer a rede Tego, a fazer parte da rede teco, ser aluno do ITEGO, ser professor do ITEGO e assim a gente impulsionar o Estado no desenvolvimento das suas tecnologias, das suas inovações.